Hoje, eu arrumei uma forma de ganhar muito dinheiro na Irmandade. Para vocês que não estão ligados, essa daqui é a loja do Delete, uma loja de livros. Porém, aqui na Irmandade, todo mundo tem uma habilidade. E se alguém utilizar alguma coisa da sua habilidade sem permissão, ela tá comprando guerra com você. E eu sou a pessoa que tem habilidade de encantamentos, então eu cuido das pigorna e da mesa de encantamento. E com isso, eu bolei um plano genial para me tornar o player mais rico desse servidor de Minecraft. Então se você quer saber o que é e como vai ser, se inscreve e vê o vídeo até o final que tá muito bom. É o seguinte... eu estou Fazendo trocas, você deixa o gostei no vídeo e eu te dou um bloco de diamante. A gente deixou gostei aí, toma o seu bloco. Você vai deixar gostei? Você vai mesmo deixar gostei? Ó, eu vou confiar. Toma aí. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Alguém se perguntou? Eu tô bom. E para quem se perguntar de onde vem esses blocos de diamante, foi o Apu que me forneceu. Para quem não tá ligado, eu falei com ele ontem ainda. falando assim: Apu, arranja três blocos de diamante para colocar aqui na decoração do castelo. E bom, agora é a minha vez no caso, né, senhor Golem? Obrigado. Aí, ó, tá lá. Poxa, pior que ficou bonitinho, eu gostei No último vídeo eu perguntei pra vocês me comentarem Ideias de decorações pra paredes E muitos de vocês comentaram várias ideias e muitos elogiaram Vocês daqui, fora que me mandaram sites Que geram blocos pra gente testar, então Obrigado, eu vou dar uma boa olhada em tudo pra fazer As próximas decorações, mas essa daqui Eu vou seguir assim, como vocês falaram, só vou testar o chão Ainda diferente, aliás, hoje a gente tem Várias coisas pra fazer aqui no Irmandade Uma delas é, por que tem Tanto aldeão espalhado aqui assim Só em volta do castelo, eu tô achando Que como aqui no castelo tem tanto telhado uh, como cama, eles entendem que aqui é uma base, por isso que eles não estão espalhando para lá nem para lá, etc. Mas uma coisa é fato: os aldeões que tava aqui em cima todos saíram. Então vamos tirar essas camas aqui e vamos ver o que acontece agora, né? Por sinal, a gente tem um gole de ferro ali, ó, todo machucado. Vamos arrumar ele. O problema é que aqui no deserto, o único ferro que eu botei é os que eu uso no bico, No caso, então vai ter que ser assim. Pronto, tá nos trinque, amigo. Toma meio de presente. Você quer também? Olha, arrumei esse aqui também. Boa pegar mais uns foguetinho aqui, né? Porque é o seguinte, eu vou reparar todos os golems, porque se algum golem se machucar, significa que tá nascendo mob em algum local aqui, e é isso que eu tô tentando testar nesses últimos dias. Bom, acredito eu que não, né? Agora deixa eu pegar mais cenourinha aqui, vamos subir aqui no topo da pirâmide, da torre, não sei o que é isso aqui. E aqui a gente vai ter uma farm. Pronto, assim tá bom já. Farmezinha boa essa daqui, porque ela forma cenoura rápido. E recentemente a gente comprou vários ouros. Então, meio que é só fazer assim: olha: guardar as cenoura que sobrou e um pouquinho da cenoura dourada aqui que eu não vou utilizar. Aí, ó. Agora temos comida, foguete e acredito eu que segurança. Para quem não tá ligado, no último episódio de Minecraft Irmandade, que pra quem não viu, tá aqui na descrição, eu fiz esse Creeper aqui. Que por embaixo dele tem uma farm de Creeper gigantesca. Nela, a gente vai ter pólvora para fazer tanto TNT quanto para fazer fogo de artifício. E isso vai ser muito bom para vários dos nossos objetivos aqui na Irmandade. Agora eu vou guardar esse montão de tralha que eu tenho aqui, por causa que é o seguinte, desde que eu fiz aquela farm de Creeper ontem, eu não fiz nenhuma maneira da gente tanto coletar os itens quanto facilitar a nossa vida. Então vamos começar o nosso trabalho fazendo isso. Bom, querendo ou não, eu quero fazer agora já o conserto dessa farm. Eu estava pensando em junto com ela fazer uma plantação de cana, mas eu acho que a plantação de cana pode ficar tão legal ali na beira do rio. Então essa farm vai funcionar da seguinte forma. Por enquanto ela vai ficar assim. Eu posso colocar um botão de redstone que abre essa parede rapidinho aqui assim, olha. Abre e fecha ela, dando acesso a um baú que vai estar tá aqui. E esse baú vai estar tá sempre sendo cheio novamente com pólvora. Tá, até aí já parece um plano legal. É um começo de um plano, na real, né? Só vim pegar um pouco mais de concreto preto por causa que assim, se eu tampar tudo aqui, vai ficar muito pânico <risos> Oh. Aproveitar aqui que eu dou uma coisa para vocês. É o, o, o ontem saiu dois vídeos, né? Do mês lá, que opção dois vídeos por dia. Aí ontem o segundo vídeo foi o vídeo número mil do canal. Foi o tipo, a gente já postou mil vídeos. Aí eu fiz questão do vídeo ser um início épico, porque todo mundo usou quando eu faço início épico, eu acho engraçado. Daí eu fico pensando assim, mano, toda série nova vai ser um início épico, porque, mano, é um início épico, tá ligado? <risos> De qualquer forma, ó, já tampamos os buracos que tinha aqui, ó, que dava pra ver do exterior. Agora a gente tem que colocar um baú aqui. E obviamente isso é uma de redstone. Pra fazer isso, não é tão simples quanto parece. Se começar a cavar pra baixo em qualquer local, em algum momento eu vou me ferrar porque eu vou cair lá no meio da farm e aí eu posso morrer por um creeper. Então, deixa eu descobrir certinho qual bloco eu tenho que cavar. Calma aí. Tá, eu descobri que a gente pode cavar exatamente aqui, ó, só que tem que ter um pro lado. Depois disso eu consigo consertar facilmente com, com água, pistão, etc, né? Porque se eu cavar aqui retinho, eu vou dar na parede lá da farm. Daí não, não vai funcionar porque entrar luz nela, né? Agora a gente só tem que cavar aqui para baixo um montão. Aí você se perguntando Lajota, como você vai saber a hora certa de parar? É mais simples do que parece. Eu vou cavar pulado lado assim, então, ó falta uns bons blocos ainda. Ó, oh, quase acertamos por dois blocos. Prontinho. Aí aqui é os baús. Eu acho que não deve ter gerado muita pólvora, já que ninguém ficou muito tempo aqui perto. Vamos ver. Olha, quase um pack por uma forma que ninguém ficou perto. Tá ótimo. O meu plano agora é pegar todos esses itens que vem aqui, passar eles por um separador de itens para jogar fora itens como linha, por exemplo, que vem ou não. Não, deixa bem tudo, né? E vou fazer subir todos e ir pra lá. E, na real, isso é mais fácil do que parece. Bom, vou lá, vou lá buscar as coisas de redstone então para fazer isso. Bom, eu tava pegando minhas coisinhas de redstone quando de repente o Apu veio falar comigo. Basicamente, ele quer uma chunk de slime. Eu acredito que é para fazer uma farm, né? Não faz muito sentido uma chunk de slime sem ser para farm. Então, eu falei que ia procurar para ele e eu achei. Eu acho que ele vai vir cobrar agora. E aí, Zé, como é que você tá, meu nobre? Mano, você tá já viu aquele bug que as pessoas ficam tipo assim voando, mas parece que tá nadando dentro do chão? Sim, aham. Uh -huh. Você sabe fazer? Eu queria aprender. Cara, eu acho que não tem como fazer por querer. Eu acho que é só sem querer mesmo. Cara, eu acho que quando a internet tá ruim. Peraí, vou puxar o molde aqui. Brincadeira. Não, não, não. não. <risos> <risos> LG, conseguiu o que eu te pedi, mano? Pior que sim, cara. Eu achei uma facinho aqui do lado, ó. Cola aqui. É Como que eu atravesso a muralha? <risos> Uau, não tem o um rio? Dá uma voada aí. Boa, consegui. Mano, por sinal, Apu, já Ué. fique avisado que você vai ver a coisa mais feia da sua vida. Eu vou fazer uma ponte de terra em cima do rio só pros de passar para lá para ver o que vai rolar. Você vai misturar a galera do castelo com a galera da vila destruída? Não, não vou misturar com a vila, mas eu quero que a galera do castelo vai para o outro lado também, entendeu? Ah, fase tá, de tá, testes, tá, a O primeiro, vai, o primeiro passo medo. foi concluído. O primeiro passo foi concluído. Ah, mas enfim. Aqui, ó. Como você pode ver, a marcação nas bordinhas da Tiank, ó. Com folhinhas com água para ficar fácil de enxergar de aqui no deserto. E pronto. É o que mais lá me chama. Ah, tá legal, mano. Você conseguiu pertinho da muralha. Isso aqui vai ficar incrível. Nossa, genial, LG. É, NG. ainda mais que você falou que vai fazer uma construção para decorar, né? Então vai ficar show, mano. É, então, ó. Olha só. Eu só vou precisar de beacon. Eu, eu vi que você tem. Cadê o beacon? Você <risos> arrumou os baú que eu pedi? Dá uma olhada lá. Ah, se tá eu começar a voar pela eu não vou achar o bagunçado. Não vai achar, LG. De... Tá, vou pegar o beacon pra você. Eu deixei. Eu usei esses esse dias aqui pra fazer a farm de Creeper, né? Daí sobrou um aqui no baú. Sobrou o quê? Um beacon. Eu não sobrou. Eu, fui, eu busquei, eu fiz do zero e tudo mais. Daí né? agora tem aqui. Aqui, ó, boa, atrás. Ah tá, é que eu ia subir a muralha pra te ajudar. Não, você vai me ajudar a montar aqui, que é mó chato, né? É. Ô, LG, me diz aí, você sabe como é que funciona a farm de slime mesmo? É só dar a camada 40 pra baixo, né? Tem essa? Tem, ué. Mano, agora que o Minecraft mudou, você devia dar uma pesquisada só pra garantir, né? Porque agora vai ter a camada negativa. Né? Então, eu acho que nasce até a camada negativa lá embaixo. Ó, inclusive, eu consegui picareta pra nós dois, tá? Você vai me ajudar a cavar aqui. Hã? E que mundo você vive, Apu? Ué, por é... quê? Você não tá fazendo nada, Eu tô gravando vi... meu vídeo, Apu. Ah, teu vídeo, né? a Apu, eu tenho conta pra pagar, assim como você. É, tá, tô sabendo. Cadê o bico, vai. Vai não, aqui, vai, bico. vai. Me, de... me deixa em paz. Vai, Apu, tchau. Valeu. Ô, é louco, velho, ganha é conquista Bom, falamos com o Apu ali E agora a gente pode começar a fazer aqui Deixa eu ligar a luz aqui pra gente enxergar tudo Ih, aí, eu peguei, eu peguei as coisas ali Redstone. Oh, oh, oh, oh, Olha o nível da genialidade aqui, ó Liberador, observador, repetidor, comparador, funil, placa de pressão Um baú só Porque era o que eu achei? Uma areia das almas Nenhuma Redstone normal Eu esqueci o item mais básico Meu Deus do céu, tem louco pra tudo, né? Mano, Apu botou uma cama aqui, do... Não é pra por cama. Achei os baús aqui Outra coisa que o Alpo organizou É, não tem redstone não Vou ter que buscar lá na Vila Varza, mano Pera aí a parte boa que é de boinha Rapidão pra chegar lá Aí, olha Não falei que ia ser rapidinho? Deixa eu pegar aqui, ó 55 Última oh, tem mais funil aqui E pegar esses baús aqui também Que tava bobeando aqui Prontinho, já podemos ir lá Terminar de arrumar as coisas E por sinal Meu Deus do céu, mano A irmandade é muito pânico Eu acho que é do Foca essa casa, mano Que linda Pra quem tá ligado É a casa do desenho do Hora de Aventura Mano do céu, Foca Tá de parabéns, cara. Que da hora, mano. Sou muito feliz pelos amigos que eu tenho, gente. Sério, eles são da hora. Enfim, vamos voltar pro deserto. Eita, preola. Tu tem armadura? Não. Meu Deus, quase foi mofinho aqui. Vocês viram? Bom, agora aqui o truque é o seguinte. A gente tem que fazer um sistema que sempre que entre um item aqui, ó esse item já seja jogado. Quer dizer, na real, tem que ser jogado. Ele tem que estar tá aqui, né? Ó, eu quiser na internet e dê uma olhada aqui. Eu acho que isso é para servir. Vamos ver, vou colocar 10 porvas, hum, não foi a ah, gente. Na real, esse aqui tá certinho, tá exatamente igual. Só que eu acho que talvez não funcione mais hoje em dia. Bom, deixa eu testar outro aqui. Tá, eu peguei um pistão aqui porque eu vi um outro na internet. Usa um comparador para cá, um pistão aqui e o observador assim, ó. Vamos ver se vai funcionar. Vou colocar seis, obs... Não, colocar aqui as 10 porvas. É, acho que foi. Agora vamos supor que tenha um funil aqui em cima jogando itens, Vou jogar oito baú. É, para ser sincero, é bem barulhento, mas tanto faz, porque a gente também vai estar aqui embaixo, então funcionou. Então o próximo passo é bem simples, quebrar tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Pronto, agora todos os funis se concentram aqui nesse daqui. Então vamos supor, joguei, sei lá, um repetidor aqui. Alguma hora ele vai chegar aqui. Quando chegar, ele vai cair, prontinho. Aí agora a gente vai ter que subir água até o topo daqui e tá pronto, basicamente. O rolê da água é que a gente vai pegar essas argas aqui, ó. Que elas vão crescer depois, mesmo que a gente quebre agora. Então a gente pode quebrar à vontade que elas vão crescer. Ó, não tem nada aqui. O amigo Creeper cai. Tcharam. Legal. Agora a gente vai pegar essa terra aqui mesmo, pode ser. colocar ela aqui. Por agora, a gente vai fazer o seguinte, olha. A gente vai tampar aqui aqui também e vai voar lá em cima. Aqui nós coloca uma água e agora espera ela descer com isso. Vamos ter água para colocar essas algas que vai transformar todas essas águas em bloco de água sólido como se fosse um oceano. Prontinho. Agora a gente vem aqui bem embaixo quebra essa terra põe uma areia alma. E tá pronto, elevador d'água Bom, teoricamente agora tá tudo certo A gente só precisa aparecer alguma pólvora pra testar Se ela vai vir aqui no baú ou não Gente, ó, eu posicionei uma câmera aqui Debaixo da farm e tem dois creepers ali A qualquer momento vai ter mais creepers e eles vão cair Ó, tem os creepers já caindo aí na farm Pera, ó, estão sendo derrotados Ligou ali, agora vamos só esperar aqui E ver se vai subir as porvas Subindo porva, vindo aqui pro baúzinho E a mulher. <risos> Essas duas por enquanto? É, já virou quatro. Mas quando eu ficar na farm, o bagulho vai ficar bom. Então, pronto, farm concluída. Mas ah, então até de noite. Agora vamos lá para Vila Várzea, porque eu quero abrir uma loja. Eu vou explicar lá melhor o porquê. Bom, na realidade, a minha ideia é o seguinte: eu separei um pouco de concreto aqui, que é tudo que a gente vai precisar para fazer a, a, a fachada da loja. A decoração, obviamente, não, né? Ai, minha abelhinha que fofa! Eu tava com saudade, gente! Oi! Pra quem, pra quem não tá ligado, eu sou a pessoa que mais gosta de ter animais fofos na minha casa do Minecraft. Nossa, me deu uma animada essa de vela, vocês não tem ideia. Ah. É, fica feliz com essas coisas. Qualquer hora eu quero ter uma coleção de lhama. Eu quero ter todas as lemas de todas as cores. Ué, mais uma farm de madeira. Legal. E bom, para quem está ligado nos assuntos, aqui era o um terreno de uma das minhas lojas do Nether. Eu vendi esse terreno e peguei um de lá de trás em troca, porque o fanto estava pedindo para fazer pracinha. Eu queria fazer umas praças bonitas aqui decoradas e ficou legal. Por que está faltando ferro no mano? tô achando que alguém ficou minha loja aqui. Bom, mas tudo bem, vai. De qualquer forma, o que acontece? Lá no The End, para quem tá ligado, depois eu mostro melhor. Eu tenho uma loja na qual eu deixo as pessoas usar mesmo encantamento e bigorna por um preço acessível. Aqui no Nether, em contrapartida, tem a loja do Delete, que é uma loja que vende livros encantados. Ainda não tá pronta por causa que ele tá lá na ele tá. Ele tá num ele tá na BGS, lá no evento da vida real. Mas em algum momento vai estar tá pronta e quando ela estiver pronta, o seguinte vai acontecer. Ele vai vender livros e as pessoas vão comprar uma eficiência 5, quem sabe um remendo. Por aí vai Só que para usar esses livros A pessoa vai precisar ter uma bigorna E quem vai ter a bigorna? Eu O meu plano é tentar conversar com o The LED Para ele nunca vender remendo Porque assim as pessoas Sempre vão comprar novos livros E usar bigorna novamente Mas a minha parte é este terreno aqui Então para começar A gente vai limpar ele Já que é um terreninho bem legal e bem espaçoso Aí depois a gente faz a nossa loja Peraí, esse aqui A nossa loja vai ficar Vai ser 12 por 12 que aqui tem mais que 12, né? Não, não existe mundo Que isso aqui não seria mais que 12 por 12 Não faz sentido é Só aqui, ó Já tem quatro blocos é, não tá, tá certo, tá certo. Mas vamos limpar passar aqui. A parte boa é que era só basicamente folha que usa enxada e madeira que usa machado. Então foi rapidinho para limpar tudo. Prontinho, olha como ficou bonitaço o terreno limpo. Agora a gente só tem que levantar a loja, né? Mas isso é até que é de boas. Eu só queria mostrar uma coisinha para vocês, saca só que da hora. Bom, aqui tá os blocos pra gente fazer a loja, né? Que são só esses aqui na realidade. Vai sobrar um montão ainda na real. Tipo, eu acho que vai usar um pack só desse, desse cimento aqui. Vai usar tudo que tá aqui só, talvez. Mas como eu tava cheio de bloco que eu coletei de lá e tinha uma parede falsa aqui ó, de osso que tinha lá lado vazio da loja. Eu falei, mano, vou fazer um depósito aqui. E isso foi tudo que a gente coletou lá. Tanto com a nossa matéria de toque suave, quanto com a nossa pica suave, quanto com a nossa enxada normal. <risos> Bom, se algum dia eu precisar, ali vai ter. Agora eu vou construir a loja, que vai ser facinho. Gente, eu vou falar para vocês que na moralzinha mesmo, essa loja ficou a coisa mais fofa do mundo. Eu amei. Bom, estamos aqui agora na família Ferro após terminar a construção e agora eu vou pegar Ferro, o máximo que tiver aqui, na realidade Porque, querendo ou não, eu vou precisar Craftar várias bigornas a loja Mano, vocês vão ver lá dentro, tá muito legal A, a, a ideia é bem boa, a ideia é bem boa Vamos, vamos tentar na prática, né, no caso Tomara que dê para craftar várias bigornas Aqui, ó, um pack de bloco, pronto Deu para fazer 41 bigornas, eu acho Que é uma quantia boa, vamos espalhar na loja Lá agora, mano, olha só Como ficou fofinha a loja Mano, ah, eu adorei demais Eu gostei muito dela, eu ainda não fiz Muita decoração, por causa que é o seguinte, eu coloquei um Bom aqui, ó. Três diamantes para cada uso e pagar no baú. E já deixou um o recado aqui, ó. lembre se se roubar algo do tipo, eu vou ir atrás. Agora a gente só tem que espalhar bigornas por aqui tudo. Ó, oh, por enquanto é isso. Mas o meu plano é encher aqui tudo com bigornas e começar a lucrar. E agora eu só preciso ir lá no Dend e abaixar o preço do uso da bigorna. Mas por hoje eu declaro o objetivo concluído. Nova loja que vai me deixar rico.